Olá pessoal, uma outra questão a respeito da potencialidade, de você desenvolver a sua potencialidade, desenvolver quem você realmente quer ser. Lembrando que essa potencialidade está diretamente ligado ao que você deseja para você. Né? Se uma pessoa quer ser campeão de natação, ele tem que usar a potencialidade dele para nadar, dos músculos assim por diante. Outra pessoa quer ser potencial em... Né, quer ser campeão de xadrez, vai ter que usar as potencialidades dele, é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, uma das coisas que atrapalha as pessoas em desenvolver a sua potencialidade é acreditar que tem. Veja, é, o que eu quero dizer é assim, tira essa palavra acreditar, ele, é, é pensar que ele tem. Porque esse é um engano. Né? Eu sou um padrão de comportamento cético, todo mundo já sabe, as pessoas que me seguem. Então, as pessoas de padrão 7 são muito mentais. E aí ele acredita que sabe, ele acredita que ama. É um primeiro passo para atingir, mas quando a pessoa se acha sabida, quando a pessoa se acha inteligente, quando essa pessoa se acha, aí impede a evolução. Porque quando você pensa que você sabe, você fechou tudo. Você fecha o aprendizado. Ah, vou te explicar isso aqui. Você não, você já sei, não quero saber. É, Talvez tivesse alguma coisa ali que fizesse uma grande diferença. Então, para que você possa desenvolver suas potencialidades, tem que existir a humildade. Sempre estar aprendendo com a outra pessoa. Todas as pessoas têm algo a mais que você não tem. E é nisso que você pode aprender com eles. Tá? Isso parece-me que é a frase de Og Mandino, Não lembro mais agora. Ou tem alguém lá dos livros do Dale Carnegie. Sempre que você estiver aberto... Quando você tiver humildade, você vai aprender algo e aí você vai acrescentando para a sua personalidade e vai aumentando a tua potencialidade para atingir aonde você quer. Mas é necessário isso. Né? Eu tenho que ter um bom discernimento. Eu tenho que observar. Será que eu sou tão bom quanto? Eu, né? Existem alguns cursos, alguns treinamentos que eles colocam uma máscara na gente e aí a gente passa a acreditar que aquilo a gente é e pode ser que venha a acontecer né se você ler lá o homem é aquilo que pensa né do James Allen comece por aí mas tem que dar um passo a mais você tem que ser amoroso não é pensar que é amoroso você tem que ter coragem e não pensar que tem coragem ou uma pessoa diz assim, ah, eu tenho coragem de falar em público porque ele aprendeu uma técnica de, de, de, uma técnica de oratória. Não é isso. Ter a técnica de oratória vai te dar ferramentas para você falar bem. Mas se você tem medo de falar em público, não é a ferramenta que vai fazer você falar bem. Né? Mas daí nós nos apoiamos na ferramenta. Ah, né? vou lá falar porque eu sou. É, vai acontecer. Mas lá no fundo, o problema não é aquilo que você mostra para os outros, ou que você quer mostrar para os outros. O, o, o desafio está naquilo que está dentro de você, que está gravado em você. Todos nós sabemos que eu tenho que falar positivo, mas será que lá dentro o teu subconsciente acredita nisso? Ou ele faz de conta que acredita? Tá, então, eu vou ter que ter uma autoobservação muito grande para saber... Se aquilo realmente é verdadeiro, o que eu penso que é, ou se eu sou aquilo. Essa é a diferença. Né? Então tem uma história bem simples. É uma analogia, né? Lá nos Estados Unidos, as pessoas, quando tem um papel da mão, papel que vai jogar fora, ele está numa praça, ele fica olhando, procurando um lixo. O que vai jogar lá? Então ele vai lá e joga para manter a... para manter limpo lá a cidade. Aí lá no Japão, né? a pessoa tem um papel para jogar fora, ele não fica procurando lixo, ele põe no bolso. Entende? Quem é organizado é organizado, e tem aquele que faz quanto que é organizado para ajudar os outros. Então, o que eu estou falando é uma coisa um pouco difícil de compreender, de entender e de sentir. Você tem que se transformar naquilo que você quer ser. Mas tem que ser na sua base, na sua estrutura de pensamento, no teu eu interior. E não para mostrar para os outros. E não porque pensa que é. Você tem que ser. Quando você anda, você pensa que tem que mexer o pé mais para cá ou mais para lá ou você simplesmente anda? É isso. É nisso que eu estou falando. Então, comece a observar, aprender, mas de coração aberto, sem julgamento. Tudo aquilo que te ensinar, e você agradece, seja coisas boas ou sejam as coisas ruins. Assim você vai chegar a enxergar os pontos fracos. Para aí você começar a desenvolver a sua potencialidade. Tem que ser sereno, tem que ser íntegro, tem que ser inteiro, né? A meditação é uma coisa que vai te ajudar muito barbaramente para que você possa atingir sua potencialidade acredite em você acredite em Deus tenha fé coisa que eu não, não fazia né para mim Deus era um treco uma coisa organizada hoje não hoje eu consigo perceber nitidamente claramente que se você tem Deus no seu coração se você vai na igreja, se você frequenta, faz aquilo que eles falam. Não precisa ser crente, não precisa ser aquela pessoa fanática, religioso fanático. Disso não. É. Vá para a igreja para ir, para louvar a Deus, para você né, santificar, o seu lá que vai ser que fazer. Mas não vá pedir, não há necessidade. Vá lá, esteja lá. As coisas vão acontecer com naturalidade. E seja humilde. Comece a observar como você funciona. Ah, espero ter ajudado você. É, dá um like, um dislike, se inscreva no nosso canal, beleza? Siga nossas redes aí sociais, tem muita coisa boa. Um grande beijo em seu coração e vamos em frente, porque atrás vem gente. Tchau!